1975, que a ONU instituiu o dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres. Então o dia 8 não é um dia de comemoração, é um dia de as mulheres saírem em marcha nas ruas em prol da luta pelos diversos direitos, não só o direito à liberdade do corpo, não só a liberdade pelos é, direitos iguais é, na questão trabalhista, mas na questão das políticas públicas e sobretudo agora essa questão gravíssima do feminicídio que vem aumentando na nossa sociedade. Então, Manaus, por exemplo, é a terceira cidade com maiores casos de feminicídio. A gente não criou o feminicídio, a gente não criou a violência doméstica, a gente pode ter colocado um termo numa situação que já existia. Mas esse aumento é porque a gente finalmente estamos notificando como feminicídio esses casos, para a gente entender e mostrar para o poder público que há, uma, há essa situação e a gente precisa de soluções. Um dos avanços, no meu ponto de vista, mais importante foi fa fazer parte de um processo para fazer com que a primeira lei de feminicídio fosse julgada nesse estado. E eu acompanhei esse processo para dizer, sabe, mulher não merece ser morta, simplesmente porque acaba um relacionamento. E ser julgado, o caboclo ser julgado dentro da lei de feminicídio, que é uma luta do movimento de mulheres feministas do Davi, hein, galera? Não vamos se arriscar, não, hein? Infelizmente, é uma coisa que sempre aconteceu, né? Por muito pouco, é... A minha mãe não foi uma vítima. Por muito pouco, a minha avó não foi uma vítima. Do feminicídio em si, mas de agressões domésticas elas foram, e muito, né? É, por muito pouco, eu não fui uma vítima. Isso sempre aconteceu. Só que isso tá começando, foi o que eu falei, a gente tá começando a ser ouvida e a ser vista. estão sendo violentados, estão sendo tirados, né? então não está bom para nós, principalmente nós mulheres que temos filhos, que criamos nossos filhos. Né? Eu estou aqui para pedir justiça, clamar justiça. Faz quatro anos, vai fazer quatro anos, no dia 1 de abril, que a minha filha foi assassinada com uma mostra foto, ela foi torturada e assassinada dentro de um batalhão ambiental. E veio da polícia, puniu o assassino e cobriu. Me emociona também a história da Marielle Franco, me emociona as mulheres que morreram, que tombaram, pelo, pelo simples fato de serem mulher. Então, a gente não pode deixar de vir, a gente precisa reivindicar é uma cidade mais justa, mais igualitária para as mulheres. É preciso sempre falar que esse ano de 2019 as mulheres vieram para ocupar espaços e também para se cuidarem, para se, é, para se acolherem, para estarem juntas, para andarem juntas e saberem que ser mulher, o principal dessa narrativa é não estar sozinha.